Rodrigo. Bora ver os gols que eu tô recuperando no fôlego aqui Porque, rapaz, entramos pra história mais uma vez Classificação inédita pra semifinal do Campeonato Paranaense Sub-20 Esse foi o primeiro gol do Di Maria, fazendo gol em todas as partidas praticamente Aí o golaço do Kelvin, camisa 9, atacante E a torcida agora aplaude aí os nossos, os nossos meninos do Ingá, os nossos guerreiros Parabéns a todos aí que conquistaram essa... Fizeram história já, Gil, fizeram história já Conseguindo essa classificação para a semifinal do Paranaense Sub-20. E agora, meu amigo, não para. Semana que vem já tem jogo de novo. Tá classificado o